Neste domingo, dia 28 de outubro, tem o segundo turno das eleições 2018. O voto será para presidente. Os candidatos são Fernando Haddad, do PT, com o número 13, ou Jair Bolsonaro, do PSL, com o número 17. 147 milhões e 300 mil eleitores estarão aptos a irem às urnas aqui no Brasil. Brasil vive um momento de muita delicadeza. Uma parte do país quer democracia. La otra parte ha optado por el fascismo. Estamos en las calles, en las plazas, en las redes. Estamos haciendo lo que siempre hicimos, luchando por el pueblo. <tose> Seremos resistentes, independente do resultado. Seremos resistentes. Não vamos admitir perda de liberdade, perda de direitos. Eu luto por todos os negros, meus amigos, por todos os gays, meus amigos. Eu não admito nem um milímetro de perda de liberdade no Brasil. Estamos como os jovens e as mulheres da comunidade LGTB, os negros, os indígenas. Estamos na resistência como sempre estivemos. Yo hice mi opción a los 18 años, tengo 65 años y no he salido de la calle de la lucha. Aquí me quedaré. Si gana Bolsonaro, si gana Davi. nos quedaremos luchando hasta el final. El 94,44% de las urnas apuradas fueron contabilizadas. 55,54% dos votos válidos em favor do candidato Jair Messias Bolsonaro. do outro lado, não existe. O comunismo existe aonde? Na Coreia do Norte na Venezuela. Você quer aquilo pra você? Você quer? Você quer? Então você é Bolsonaro, porra. Entendeu? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Ele só vai mudar infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil assim, né? aqui E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, enquanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros outros junto comigo. Né? Não eu, mais Marginal, Marginal. Alegria eu... de saber...